Campeonato Nacional de Estrada em Atletismo, em simultâneo também a vertente popular, a corrida com os campeões, de modo a que todos possam juntar as figuras de elite do atletismo nacional. Partida e chegada junto à Praça da Maratona, Estádio Nacional, e temos partidas diferenciadas para esta distância de 10 km, para já tudo pronto para o setor feminino. Partida para esta prova de 10 km, setor feminino, pela quarta vez consecutiva competição realizada em Oeiras, ou seja, no Conselho de Oeiras, junto ao Estádio Nacional, com partida fora da pista desta vez e a chegada também, isto mesmo às portas de Lisboa e, portanto, para todos os efeitos na Cruz Quebrada. Sporting a tomar o comando desde o início, afirmando a sua vontade clara de vitória coletiva e que se aluía pela quarta vez, na ausência quase completa do Benfica e, portanto, na aplicação por parte dos seus rivais da segunda circular de se envolverem na compita feminina, para terem uma equipa atualmente menos forte para esse efeito. Rapidamente, na frente da prova, as principais candidatas e, de facto, o Sporting estava aqui em pleno, com Carla Salomé Rocha, Jéssica Augusto e Sara Catarina Ribeiro entre as primeiras, enquanto firmava rapidamente um grupo que estava um pouco mais atrás, pontuado pelas presenças de Clarice Cruz, indivisável e azul mais afastada, a Carla Martinho também, aqui Jéssica Augusto em primeiro plano Carla Salomé Rocha e já Ana Mafalda Ferreira o Sporting portanto com o domínio completo iriam ser mesmo estas atletas que fariam toda a diferença na competição a mais alta do lado direito do ecrã a Catarina Ribeiro ao centro Carla Salomé Rocha Jéssica Augusto sob a esquerda no nosso ecrã e um pouco mais atrás também de óculos escuros Ana Mafalda Ferreira uma atleta que tem estado muito ativa nas provas eh, particulares de, deste final de dia tal e qual como todas elas o resto a Carla Salomé vinha mais uma excelente presença na São Silvestre Vallecana, em Madrid, onde alcançou o terceiro lugar no percurso que tem alguma cota de descida, mas mesmo assim terminado em menos de 32 minutos portanto, abaixo daquilo que é o recorde da Carla Salomé, nos 10 mil metros, de forma muito clara este magnífico pano de fundo num dia muito bonito e com o um mar ali divisável com uma particular luminosidade e se atrasando Ana Mafalda Ferreira e ficava um grupo muito largo de atletas na perseguição com Emília Pizueiro, por exemplo, a atleta antiga polaca do Recreio Esportivo de Águeda, Mónica Silva, está de regresso à competição após alguns problemas já há uns tempos atrás. Também Carla Martins, Gladys Cruz, Susana Cunha, Andrea Santos, Susana Francisco, Manuela Martins, a Mónica Silva do Vitória de Guimarães, portanto, a não confundir com a atleta mais veterana, Diana Souza, Eduardo Duarte, Vanessa Carvalho, todas elas num largo grupo, mas hum, já muito longe da frente, onde um trio dominava de forma clara, e era aquele trio que era suposto vir realmente a fazê-lo. mais esta edição, atletas podiam aqui alcançar mais uma vitória. Jéssica Augusto já havia ganho esta prova bastantes anos antes, em Quarteira em 2007 e em Viena Castelo em 2008, depois repetir a triunfo, já aqui em Oeiras, no ano de 2017. Voltamos à zona da meta, onde estavam Carlos Lopes, é o primeiro campeão olímpico português, em 1984, e Jorge Pina, atleta Paralímpico e era precisamente este o momento da partida dos atletas adaptados aqui com a presença do Paralímpico Manuel Mendes, medalhado no Rio de Janeiro na prova da Maratona Lançada portanto a vertente adaptada da competição seguia-se a partida da elite masculina e da massa de participantes por detrás, Rui Pedro Silva do lado de fora, uma forma bastante curta de Rui Pedro Silva acabou por ditar a sua ausência de uma equipa do Sporting que enfrentava aqui o Benfica muito forte na luta coletiva, equipa encarnada que procurava reganhar o título perdido pelo Sporting nas duas edições precedentes, embora tenham sido atletas do Benfica a vencer, tanto em 2018 como em 2019. Mas coletivamente foi mesmo o Sporting que arrecadou a posição superior na soma dos quatro melhores atletas, com a pontuação mais baixa, portanto a melhor a ser atribuído ao atleta mais bem classificado. Primeiro um ponto, segundo dois pontos, assim sucessivamente, a soma dos quatro melhores, dá o resultado coletivo. Estamos nesta zona muito arborizada do Estádio Nacional, bem conhecida das pessoas que vivem em Lisboa, ou nos arredores de Lisboa, e um pouco uma imagem para todo o país, já que aqui se disputam competições importantes a vários níveis. E este início de prova era marcado já pela candidatura de Samuel Barata, um atleta muito em forma, que vinha seguido por Rui Pinto, outro favorito, claro, à partida. O fica tinha aqui os grandes números, Samuel Freire do lado mais afastado da Câmara, mesmo por trás do Fábio Oliveira, também Jorge Rubal, por exemplo, do Vitória de Setúbal, e ainda Rui Teixeira ali naquele grupo assim como o Tiago Costa do Sporting de Braga, Tiago Costa que regressou para esta temporada ao Sporting de Braga uma casa que já conhecia bem alguns destes atletas curiosamente viriam a ter um resultado final bastante diferente daquilo que aparentavam no princípio aqui por exemplo Nuno Costa do Maia viria a cair bastante mais para diante mas também o Daniel Santos, o mais alto que ali com a camisola laranja, também Rui Teixeira neste grupo da frente por momentos iniciais e esse seria um caso paradigmático nesta prova de quebra bastante mais para adiante. Rui Teixeira, que se sagrou nos últimos anos campeão nacional de cross longo. E terá, outra vez, certamente, essa aposta como possível. Passagem também aqui de Licino Pimentel e José Moreira, dentro dos mais conhecidos. Era um grupo ainda relevante. E agora entramos na Avenida Marginal, sentido Lisboa-Cascais. Passagem também ali do Miguel Ribeiro e do Hugo Almeida. O Hugo Almeida, um antigo especialista de chances intermédias, que foi o sexto dos campeonatos nacionais de cross em 2019 e tinha sido segundo do cross de Torres Vedras. Estava para já aqui, nesta fase da competição bem colocado primeiro plano para Rui Teixeira atletas mais em vista no meio fundo português nos últimos anos e agora um comando pelo Hugo Daniel Santos mas na frente da competição de facto os atletas do Benfica estavam muito bem posicionados para dominar por equipas se não houvesse quebra dos portanguistas se ali Hermano Ferreira antigo atleta de vários clubes, o penúltimo dos quais foi o Benfica agora a representar a escola de atletismo de Coimbra é o um atleta que quer estar na maratona em Tóquio, segundo ele próprio diz, nos Jogos Olímpicos, mas não acabou a prova que poderia dar-lhe um passaporte seguro, a maratona de Valência, hoje por hoje, uma das melhores do mundo. E voltamos a esta tónica, num magnífico dia de sol, as condições, apesar do sol brilhar, não eram nada desagradáveis para a corrida de longa distância, nesta região de Loeiras, da Grande Lisboa facto, não havia calor, demasiado, não havia vento, o que é muito raro nesta zona ribeirinha, e podíamos desfrutar deste magnífico espetáculo, aliás, abrilhantado pelo facto de haver muita gente ainda pela frente da competição. E quanto à diversidade de clubes presentes nesta mesma frente, temos, por exemplo, aqui o Bruno Batista, do Natação de Rio Maior, atleta jovem, nascida em junho de 1996, que corria com alguma cautela nesta fase inicial, mas que viria, como vamos ver, a alcançar um muito bom resultado. Entretanto, no sentido contrário, deslocavam-se já as melhores atletas do lado feminino, a caminho do Aquário Vasco da Gama, na zona de Algés, onde fariam depois o retorno na direção do Estádio Nacional, e tínhamos já uma Carla Salome Rocha claramente destacada. É claro que nas suas rivais mais próximas e colegas de clube, neste caso, podiam vê-la, mas efetivamente era uma distância já importante para Jéssica Augusto e para Sara Catarina Ribeiro. Carla Salome, que está de facto numa forma notável, e isso ficou confirmado logo no início do mês de dezembro, quando na Quinta da Bela Vista, em Lisboa, alcançou o terceiro lugar para equipas nos campeonatos da Europa de Cross, numa situação de limite para a equipa portuguesa, tinha efetivamente em pista o um número mínimo de atletas para pontuar e se classificar. Se alguém desistisse de Portugal, não conseguia essa posição coletiva, mas Carlos Salomé contribuiu de maneira notável, logo atrás de Ana Dulce Félix, com a décima posição e, portanto, Portugal alcançou uma medalha bem esperada nestes Europeus de Cross. Temos aqui Ana Mafalda Ferreira, entretanto, a perder o contacto de forma vincada, já desde há uns minutos largos a esta parte, esta atleta experiente, vencedora mais uma vez na São Silvestre da Amadora, no último dia do ano, depois de ter ganho a corrida sempre mulher em Lisboa, a 10 de novembro, e ter tido um quarto lugar na corrida do Sporting Clube de Portugal. de há uns anos esta parte é o seu clube, depois de ter sido também durante bastantes épocas atleta do grupo desportivo estreito, Clube da Associação de Atletismo da Madeira. Um segundo grupo de atletas emergia com bastante força o recreio desportivo de Águeda, com Emília Cumos Piçoeiro agora o seu nome de casada, em primeiro plano, também Carla Martim mais uma vez na luta, e depois outras atletas, Susana Cunha, Andréia Santos, Susana Francisco, que esteve na equipa que obteve o terceiro lugar no Campeonato da Europa de Cross. Na frente, Carla Salomé Rocha mantinha vantagem sobre as suas rivais, digamos que era uma viagem à vista, mas segura, por parte desta atleta, com larga experiência internacional, teve já nos campeonatos... Mundiais de Londres, por exemplo, em 2017, nos 10 mil metros, onde foi 28, mas tem tido uma evolução agora muito clara para a maratona, contando-se como uma das melhores maratonistas da Europa. Ela foi oitava na maratona de Londres de 2019 a 28 de Abril, com duas horas 24 minutos e 47 segundos, portanto é uma das candidatas a poder bater o recorde nacional de Rosa Mota, que vem do ano de 1985. Aqui tínhamos uma vista aérea da zona do Estádio Nacional, cada vez mais aprimorada, de facto. Enquanto atrás da Carla Salomé Rocha tentava Jéssica Augusta ainda qualquer coisa para se reaproximar um pouco da frente e jogar as suas chances de uma quarta vitória no Campeonato Nacional de Estrada. Para Carla Salomé Rocha, a confirmar-se seria a primeira vitória. Sara Catarina Ribeiro ganhou na edição do ano passado, uma vitória categórica de outra atleta que tem evoluído muitíssimo bem para a maratona e que recentemente, na Maratona de Valência, no início do mês de dezembro, alcançou uma marca espetacular de 2 horas 26 minutos e 39 segundos, mesmo assim na 12 ª posição, tal o nível dessa prova do país vizinho. De resto, Sara Catarina vem listando também em plano de muita evidência no final de ano. Como é habitual, voltou a apostar na São Silvestre de Baia Cana, onde alcançou o quarto lugar, mesmo atrás de Carla Salomé Rocha, embora a mais de meio minuto da sua colega de clube. Colega de clube e colega de treino. Na verdade, duas atletas que têm tido carreiras bastante semelhantes em termos de desenvolvimento incluindo também na sua afirmação no cross tal como na pista em que a distância melhor para elas é claramente a de 10 mil metros a distância mais longa olímpica em pista paralelo entre a prova feminina e a masculina paralelo bastante diferente na verdade, já que nos homens ainda havia um largo grupo no comando da prova, ainda com o Hugo Daniel Santos na companhia de Samuel Barata que agora coloca um pequeno esticão e leva com ele Rui Pinto, é um momento importante desta competição Samuel Barata a atacar um pouco querendo reeditar o título conquistado há dois anos, após o qual teria bons desenvolvimentos em provas de pista, nomeadamente no meeting de Stanford, na prova de 10 mil metros, onde fez o seu correto pessoal de 28 minutos, 24 segundos e 85 centésimos, uma marca que há muito tempo não era obtida por atletas portugueses. Este esticão coloca os atletas do Benfica em evidência, seguidos do Luís Saraiva do Sporting de Braga e do Bruno Paixão, vemos ali mais afastado da câmara do Beja Atlético. Bruno Paixão, que havia sido o terceiro, o forma muito surpreendente o ano passado, mas desta feita iria cair bastante abruptamente na classificação. Ainda referindo clubes diferentes do Olímpico Vianense, temos ali o Miguel Ribeiro, com o cabelo puxado ao alto, o atleta vai vestindo de azul, e os populares espalhados na marginal, quanto à frente da prova ainda mantinha muitos elementos, e de facto a parte mais surpreendente, e acontece fatalmente para alguns, sempre, foi que bastantes destes viriam a ceder para além do 15º lugar, inclusive... Em todo o caso, era um lote alargado de atletas que estava aqui por metade da prova da luta pelas primeiras posições. Ainda a formação do Sporting podia manter algumas expectativas. André Lindo Furtado em primeiro plano, José Moreira do lado contrário, mas ambos acabariam por não conseguir aguentar-se com este grupo, à medida que o terreno empinava também a caminho do Estádio Nacional. Aqui a disputa pelo título na categoria de sub-23, portanto, atletas considerados esperanças. Dois atletas do Benfica, Alexandre Figueiredo e Eduardo Gomes, nessa disputa. Quando regressamos ao principal grupo e vemos Rui Teixeira a ficar para trás por estes momentos, ainda aqui a colar-se o Hermano Ferreira, tal como o Licínio Pimentel. Do recreio desportivo de Agda, tapado um pouco pelo Hermano, está o João Almeida, um atleta treinado pelo professor António Ascensão e que tem tido alguns resultados interessantes nesta temporada, Foi sétimo no Cross Torres Vedras, mais proximamente antes deste certame de abertura do ano civil de 2020. Samuel Barata e o Pinto coligados neste desgastar do grupo de comando, Samuel Freire ia se aguentando, ele também também de uma sucessão de muito bons resultados no atleta do Benfica, que ainda é cabo do Plano nacionalidade com a portuguesa. Mais para trás ficava Eduardo Mbengani, outro companheiro de provas populares, muitas vezes visto em competição com o Samuel Freire, Enquanto nas mulheres voltava a Sara Catarina Ribeiro a colar a Jessica Augusto, depois daquele forcing, quando estamos a caminho do Estádio Nacional, Jessica Augusto forçando na frente, já está nascida em novembro de 1981, mas que confesso que ainda quer dar alguma coisa ao atletismo português, antiga campeã europeia de cross, várias vezes medalhada nos campeonatos da Europa, tanto em cross como na pista, uma das maiores atletas portuguesas de todos os tempos, e ainda a segunda melhor, a meio segundo do recorde nacional, de Fernanda Ribeiro, na prova de 5 mil metros ela que acabou por ter vários problemas também ao longo desta temporada, mas ganhou o grande prémio de Natal em Lisboa e lançou-se para uma fase de transição de ano civil em bastante boa condição. No entanto, desta feita, Carla da Rocha não deixaria hipótese a ninguém, já muito próxima da subida para a Avenida Pierre de Coubertin, onde estava instalada a meta, passando em frente ao centro de alto rendimento do Jamor, uma zona magnífica, de facto, em termos da arborização, com todo este aspecto, cada vez mais bonita, efetivamente, já dentro do Conselho de Oeiras, mesmo às portas da capital portuguesa. E Carla Salomé, logicamente na meta, para terminar com um muito bom tempo de 32 minutos e 48 segundos, primeira vitória no Campeonato Nacional de Estrada para a atleta sportinguista já foi campeã de cross, já foi campeã na pista, continua a ser uma das atletas mais para Portugal e à espera de uma presença olímpica em Tóquio. Jessica Augusto acabaria por escapar na parte final para o segundo lugar, com 33 minutos e 15 segundos, de grande vantagem de facto de Carla Salomé Rocha sobre a sua colega de clube e depois de Sara Catarina Ribeiro a finalizar na terceira posição com 33 minutos e 26 segundos. A campeã do ano passado entregava o cetro à sua colega de treino, Carla Salomé Rocha, com o quarto lugar de Ana Mafalda Ferreira. O Sporting arrasava por equipas, literalmente. Portanto, tiveram as quatro primeiras posições a contar para a classificação coletiva. O Sporting a ganhar com 10 pontos, a melhor pontuação possível. No que respeita à prova individual, do recreio de Águeda foi quinta, depois Mónica Silva sexta, sétima Carla Martim, oitava Clarice Cruz, nona Susana Cunha e décima Andréa Santos. Por equipas atrás do Sporting, o recreio desportivo de Águeda foi segundo com 45 pontos e o Sporting de Braga terceiro com 70 pontos. Foi ótimo, é o meu primeiro título Trata, do nacional de estrada é sempre bom. Vencer, e então a primeira vez que me se chama dizer, tenho um sabor ainda mais especial. Como é que sentindo Posição, aqui nestes 10km? É uma Sporting prova bastante Ponte exigente, Portugal. principalmente Tatiana a parte Bora. final. A, a prova a também é de sobe e é bastante exigente, mas consegui sentir-me bem Júnior. e fico satisfeita por trata o atleta também e do só Sporting, Sporting. Só Sporting. Só Sporting. Sim, Pereira. a primeira, a segunda, a terceira e a quarta são Sporting, coletivamente também vencemos e esse era um dos grandes objetivos, vencer coletivamente e, se possível, individualmente também. Foi bom, então, uh, um o segundo lugar, o vice-campeão nacional rápidas, de Lugias estrada de é bom, uh, sai daqui satisfeita. Portanto, Queria ganhar, daí, Martes, dei o meu melhor para ganhar, para uh, mas o a São Mestre está muito bem, atacou a, a, aos 5 km festa, e ganhou bem. Não dava para ir pescar a São uh, Mestre? Ela quando, campeões, quando atacou, ganhou aquela distância e, e atacou e bem, e atacou forte e ela está bem. Não quer dizer que eu não esteja, também estou bem. Pódio, Houve um momento que que ainda acreditei três, ali aos sete, mas depois de quando cheguei aqui perto da, da subida ficou em vi que não, não que já não era possível para subir uh, e o objetivo passou ano. por garantir o segundo lugar. Correr e aqui no Jamor, neste espaço, os Sires, com os outros campeões trocas, populares, é muitos que estiveram aqui, como é, como é que é para ti? Para em próximos anos É bom, correr aqui é sempre bom. Isto é para -me é uma zona, é, o Jamor um é. é, é Inspira-nos. Uh, portanto, é, é sempre bom, suceder, ainda há pouco. É assim, eu fui agora ao controle e estava ali a apreciar assim, o estádio. Na que... É... E, portanto, é mágico estar aqui, ficou é, pódio, é como uma 2016, equipa vir a uma final de uma taça é de Portugal e esforço. jogar aqui, é mágico, o amor é mágico. Portanto é sempre bom correr aqui, correr com os populares a prova, então, ou a presença receber o apoio deles e apoiá-los para... depois no final, é, então é sempre bom estar aqui. Ah, foi uma, uma prova bastante difícil, o, o percurso é já, como toda a gente sabe, de há uns anos para cá é bastante duro na parte final também. As minhas colegas estiveram bastante bem, apesar de que mais ou menos até ao primeiro retorno eu tentei debater-me um pouco com elas. Sabia que a partida não estaria nas minhas melhores condições, visto que há pouco mais de um mês e meio fiz a maratona de Valência. E, uh, mas vim cá com o objetivo de tentar revalidar o título, mas não foi possível mas fico satisfeita na mesma Portanto, na sequência da recuperação da, da recente maratona glória, então, recuperar o título não, não era glória, o principal objetivo Cátia Sim, Pereira, visto que a maratona foi feita muito Tatiana recentemente eu não Moura, podia esperar Sertes, estar aqui na minha melhor forma Pedro tentei uh, recuperar uh, mais a ou menos da, da, da maratona Ciúma. para cá estar e foi, uh, foi mais ou menos gerir também para cá estar em umas condições na, que fosse possível, pelo menos, debater com elas, a mas vó, elas na parte Estevão final, principalmente, Janeiro, a Salomé Paulo foi bastante Paulo forte Vireiro, e, e não conseguia responder aos ataques delas. Cristão, e nessa gestão, foi só Sporting? Afonso, sim, Linhares, sim, claro. Batista, e uh, e ultimamente o Sporting bem. tem estado bastante bem, temos uma equipa bastante competitiva e, uh, e verificou-se mais uma vez. Acho que foi a primeira vez que o Sporting mete as quatro primeiras, nos, nos quatro primeiros lugares. Portanto, acho que foi uma, um dos resultados melhores. A dos... Entretanto, a prova para atletas adaptados acabou por ser ganha por Estevão Janeiro, do Beja Atlético Clube. Epá, foi uma prova difícil para mim, porque era, é a primeira vez que corro como adaptado e já sabia que era uma prova dura e sofri muito. Pois o, o Benavente também é um bom atleta e não foi fácil para mim. Epá, foi mesmo um sofrimento sempre, até ao fim. Regressamos à prova masculina, que ainda tinha bastante para se correr até a final e havia ainda algum grau de indecisão, o que por exemplo é comprovado pela presença de Eduardo Bengani no Sporting, colado ao grupo da frente. Tentando manter o contacto com os atletas que forçavam a barra, na sua perspectiva, muito bem. Samuel Barata, Rui Pinto, mas também Luís Saraiva. Luís Saraiva, que é de facto um atleta interessante, nascida em novembro de 1993 em Vila Pouca de Aguiar, vem recentemente do segundo lugar na São Silvestre do Porto e tinha sido já quinto no Campeonato Nacional de Estrada no ano de 2017. O ano passado ficou em oitavo lugar, mas depois disso acabou por ser segundo no Campeonato Nacional de Cross Curto na Marinha Grande e, sobretudo, teve uma prova muito boa na meia maratona de Ovar, uma das mais importantes provas dessa distância de 21.097 metros em Portugal, nessa prova disputada a 13 de outubro ganhou com 64 minutos e 46 segundos precisamente adiante de Rui Pinto, que já havia ganho também em anos anteriores Rui Pinto tardou na altura mais 5 segundos face ao data do Braga, depois Luís Saraivas esteve no campeonato da Europa de Cross em Lisboa a 8 de dezembro, onde foi 31º e viria a ganhar antes de ir à São Silvestre do Porto a São Silvestre de Viena do Castelo Samuel Barata vai regressando muito bem após aquele período de dificuldades que teve no final da época passada. Conseguiu bater o recorde pessoal da meia-maratona na Great North Run britânica em setembro com 62 minutos e um segundo, embora seja uma marca não oficial, porque há um declive suficiente para não encarar como tal no perfil da prova, mas logo uma boa nota para depois ganhar o grande prémio de Natal e ser segunda a São Silvestre. Temos portanto, também um Samuel Barata em muito boa forma. Por estes momentos íamos vendo o atraso definitivo Nesta reta que levava o estado nacional, primeiro do Hermano Ferreira, do Tiago Costa, o Pimentel, o João Almeida a agarrar-se aqui, na companhia do Samuel Ferreira, Miguel Ribeiro e o Nuno Lopes, que agora é individual. Um muito bom atleta, ganhou recentemente também a meia maratona de Guimarães e foi sétimo na meia-maratona de Ovar. Nuno Lopes de negro. Depois, um pouco mais à frente, vamos tendo o Fernando Serrão, especialista de 3 metros de obstáculos, a agarrar-se também ou a tentar fazê-lo. Proximidade do estádio nacional, bela paisagem prova muito interessante esta aqui em que os homens da frente tiveram esse mérito de impor sempre o ritmo, mas sem garantia de chegarem à vitória até praticamente à subida final para o Estádio Nacional o Ripinto a tentar chegar a um título que já foi seu no passado ele já ganhou tudo em termos nacionais que poderia ganhar em pista, estrada e cross vinha de uma quinta vitória na São Silvestre da Amadora consecutiva depois de ter sido campeão aqui há um ano mas desta feita a Semana Barata tinha as maiores reservas para a parte final de confiança, Samuel Barata, nas cidades de 9 de julho de 1993, esticar na frente, seguido de Luís Saraiva, Rui Pinto caía para o terceiro lugar, ainda assim um pódio possível. Luís Saraiva acreditava que era possível inverter o verdicto quase antecipado nesta última e longa subida para o Estádio Nacional, mas Samuel Barata conseguiu aguentar-se. Foi uma prova muito interessante e a confirmação de Luís Saraiva como um dos mais importantes fundistas portugueses da atualidade. Subitamente, Rui Pinto ficava... Suficientemente atrás para temer pela posição número 3. Então, barata ganhava com 29 minutos e 31 segundos. 29 minutos e 39 segundos para o Luís Saraiva. E na finalização para a terceira posição, repito. Dava mais chega à vitória coletiva do Benfica, mantinha uma vantagem curta sobre Nuno Lopes na meta. 29 minutos e 43 segundos. Mais um segundo para Nuno Lopes. Muito bom o quinto lugar de Bruno Batista, do Natação do Rio Maior. Depois Fernando Serrão a ser o sexto. Sétimo, Miguel Ribeiro. Oitavo, João Valente. Nono, Tiago Costa. Décimo, João Almeida. Depois de Ciro Pimentel a ficar no 11 primeiro lugar, Samuel Ferreira o décimo segundo, décimo Armando Ferreira, 14 quarto Alexandre Figueiredo. Por equipas o Benfica somava 30 pontos, com estas posições a contar primeira, terceira, décima segunda e décima quarta. Sporting de Braga no segundo lugar com 50 pontos, Sporting do Clube de Portugal terceiro classificado com 56 pontos. Foi, foi diferente 2018, são palavras completamente diferentes, mas, é, mas tem uma, uma coisa que é igual... Que é uma prova que muita gente se para e, e há muita gente em forma uh, e é um, posso ser que é uma prova estressante porque está tudo à procura do, há, muito, há muito posicionamento há muito, muito tático uh, só que na parte final senti-me bem, senti-me feliz e consegui outra vez ganhar a prova aqui na subida uh, já, uh, há 15 dias atrás fui a São José de lisboa senti-me bem, já foi um bom pronúncio uh, só um mês atrás me dissessem que eu era campeão nacional sinal não acreditava porque eu treinei muito bem para estar na, na Maratona de Valência só que as coisas não correram bem naquele dia só que o treino estava cá, treinei muito bem e foi um bocado psicológico que fui-me abaixo só que aquele psicológico não, dos meus amigos dos meus amigos, da minha família, do meu grupo de treino e minha namorada não, tens que, tens que voltar ao treino, estás bem vamos agora a São Silvestre, vamos ao Grande Perno Natal e vais ao, ao Campeonato Nacional de Estrada a lutar pela vitória e as coisas correram bem, desenrolaram-se bem e felizmente hoje cheguei cá e consegui ganhar. Foi, foi bom. Na fase inicial, deixas o Rui Pinto tomar conta da corrida? Uh, foi, foi mais a meio da prova, porque no, no início da prova eu, eu também assumi a prova de início e ia na frente, depois foi um bocado tático. Depois ali a terceira volta da lua viagem, já para cá, para o tive ali um, um toquezinho aqui na barriga, tive ali uma pequena. posso ser um uma pontadazinha, só que a prova estava meio tática eu repousei. E depois, ao sétimo km eu fui outra vez para a frente, uh, uh, estiquei, pus um ritmo mais forte. O Rui, Rui uh, uh, acompanhou-me, ele atacou no último quilómetro. Eu respondi e depois uh, uh, percebi que ele já estava mais desgastado e depois que aqui à subida do P.A. Beta Consegui atacar então, e correu bem. Feminino, e colo, estou o satisfeito o e estou pódio feliz. Pódio é um bom julho, pronúncio para 2020. 2020. Bom, foi um positivo. Uh, o objetivo que eu trazia era, que era as medalhas, era o Europódio. Uh, tinha a ambição e o sonho de, de me sagrar campeão nacional faltou um bocadinho mas, mas saio daqui satisfeito e com uma prestação positiva O que é que faltou para vencer o Barata? Faltou encostar uh, no momento decisivo uh, eles ali aos 8 km e meio sensivelmente eles forçaram fiquei um pouco entalado entre dois atletas não consegui reagir logo ao, ao ataque deles e, e fiquei um pouco para trás ainda consegui na, na subida final passar o Rui Pinto Uh, encostei no, no Samuel, mas, mas já trazia o desgaste de vir de trás e o Samuel acabou por ser mais forte na parte final e, e com todo o mérito. O compromisso que eu assumi para comigo mesmo era que independentemente do resultado tinha que dar-me o melhor e tentar. Foi isso que aconteceu, dei-me o melhor, dei-me o máximo, fui sempre a, a lutar pela vitória. Depois na parte final eles foram mais fortes, Acabei em terceiro, mas só tenho motivos para ficar contente, porque mais uma vez lutei e ajudei a minha equipa. Ainda não confirmei o resultado, mas dentro do possível, penso que ajudei da melhor forma. Mas na última fase já não haviam pernas, não haviam tantas quantas as necessárias. Exatamente, ali a última subida, uh, faltou-me ali qualquer coisinha, porque também já vinha a subir as despesas da corrida há algum tempo, a corrida vinha lançada em ritmos rápidos. Uh, pronto, não deu, mas paciência, estou contente na mesma. Olha, este percurso para ti? O percurso é um percurso exigente. Não é dos mais difíceis, mas é exigente. E depois como se corre, como também tem aquela, aquela pressão Daqui a crescer, a estarmos a lutar contra, para a para equipa e não só para nós, assume um bocadinho mais esse peso, mas de, de uma forma geral é exigente, mas, chegar... mas também faz parte a exigência dos percursos. São de referenciar também os vencedores das categorias jovens. No lado feminino para a SUB20 ganhou Cátia Pereira do Sporting Clube de Portugal. No lado sub-20 masculino, Pedro Saldanha do mesmo clube, do Sporting Clube de Portugal. No lado feminino para a SUB23, vitória de Manuela Martins do Maratona Clube de Portugal. E no lado masculino, nessa mesma categoria, vitória para eles, o Figaro do Sporting do Benfica. Foi mais um grande momento de atletismo, grande momento de atletismo de estrada, então, como muitas então, vezes diz, de estrianismo, foi um momento de sucesso porque tivemos um já dia agora, ótimo, num espaço, num cenário próxima, também de algum modo fazer, muito ligado à nossa limpeza, modalidade, e julgo que deixámos que mais uma vez uma boa impressão organizativa ano, em todos estes participantes que estiveram aqui, zona, desde a elite até aos mais populares. Passando o pelo o adaptado, julgo mais uma vez se deixou uma boa marca da nossa modalidade. E assim foi a reportagem do Campeonato Nacional de Estrada no Jamor.